Voltamos, galerinha. Estamos aqui no capítulo 3. É. Orgulhe-se da sua contagem de morte. Morrendo e aprendendo, é isso? É, eu morri bastante. Tá feia a coisa. Uh. Estamos aqui chegando no... No hostel, né? No, no hotel. Calma aí. Tá, eu quero saber como eu vou fazer isso. Uh, eu queria subir naquele lugar. Vamos ver. Morango, morango, morango, morango. <risos> Ali, o precioso. <risos> ser muita apelado se, se eu fizesse isso né vamos cair pela frente que é um caminho mais rápido eu... Não sei se eu tenho como fazer isso. Vamos ver. É, não vai não. Vamos só abrir a porta e... Esperar que algo aconteça. Por favor, mexa aqui, ó, para o serviço. Plim. Rapaz, seja bebida como posso ajudá-la. Você é um fantasma? Um fantasma? Não seja boba. Eu sou um código desse belo estabelecimento. Seja bem-vinda ao renomado Hotel Resort Celestial. Senhor Oshio, Senhor Oshio ao ser dispor... Dois apelidinhas, que negócio, está finalmente decolando. De quanto tempo a será só estadiando conosco? Ah, só estou de passagem, eu estou escalando a montanha. Você tem alguma saída pelos fundos? Uma saída pelos fundos? Só de passagem? Não é assim, não dá. Sabe que ainda não consigo te ouvir, né? De qualquer maneira, nosso quarto de serviço traseiro de reserva... A gente vai no último lugar, tem uma última montanha. Vai ficar muito confortável lá. Talvez eu consiga assumir uma telhada por lá e descer pela parte de trás. Qual é o seu nome para nascer registro? É Jersefina! De Mas como eu já disse, não tem interesse de ficar. Por aqui, senhora, Gizefina. De Aí lá vai o sofrimento. Esse daqui é chato. Uh. Essa é a parte mais chata que tem do joguinho. Sou muito ruim nessa parte, velho. Olha aí. Ainda mais pegando morango, né? Nossa, eu nem vi esses livrinhos aqui. Ah, eu podia ficar aqui embaixo. Meu, eu acho muito chato essas par Essa parte aqui, ó. Beleza? É claro que eu seguro o morango, né? Aqui. Desconcentrei, desconcentrei. A porta tá fechada. Tem morangos aqui. Tem morangos aqui. Tem morangos e tem uma passagem secreta ali? E aqui tem... Algo que eu não vou saber o que é agora. Então vamos pegar o morango. Ai não! Meu amigo, que eu tô. Onde eu vou, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Calma, não tem passagem. Que? Eu não olhei bem. Ah! A passagem está totalmente fechada, só se tiver alguma coisa, eu quero meu morango né, sem respeito algum, tá eu vou abrir e voltar aqui, vou pegar a chave e voltar aqui né, Nossa, eu quase. Ah, eu aprendi naquele negócio. Eu nem vi. Eu tô. Tomada tô a visão, se é louco. Eu pretendo voltar. Vamos ver. Eu posso voltar? Ah, eu quero ir lá, velho... Meu, talvez eu consiga, tipo, numa volta, ou algo do tipo, não sei. Nossa. então com calma. Meu amigo. Temos que ter. Ai, velho. Tô morrendo muita vezes. Por coisa inútil. Ah não. Ah não. Meu, por que eu tô fazendo isso? Ah não. Calma. Calma, vamos com calma. Pegou, foi. Meu. Meu amigo. Tá, dar o 10 pra cima. Foi. Valeu. Foi difícil, mas eu consegui. Bom. Por favor, me acompanhe, senhora Josefina. ela eu ficando no fim do corredor. Então está bem acabadinho. Está mesmo aberto? Mas é claro que estamos abertos. Até eu nunca fecharia durante uma alta temporada. Acabadinho, o que, é que ela quis dizer com isso? Ó, oh, me deixe carregada a sua bagagem. Minha mochila? vou mas eu vou ficar com ela. Vou muito bem. Que aspecto estranho. É, Sr. Uchiha. Vou chamar ele de Tira, senhor Tira. É o um menino Tirra. E eu não sei como eu vou fazer pra voltar naquele... Ah, é sem dash, velho. Ah, agora eu volto. Nossa, é muito chato. Ai não, não podia dar 10. Meu amigo. O negocinho é chato Ah, meu amigo, eu morri. pra isso não é possível. É isso que dá. Joga mal. Esse é o famoso, o famoso respira, Josefina. É porque a Josefina é muito fina, né? A gente, nem eu preciso do meu dash. Vai ter como usar ele Não Meu Esse moranguinho É o que a gente vai finalizar o episódio Porque ele é muito chato de pegar velho Vocês não tiveram nem ideia Do que, como é chato ele é de pegar Ó Meu eu tenho que cair ali, ó, para conseguir pular. Então, ó, pô, pô. pular baixinho ali, ó. Eu acho. Hum. Ah! Que raiva, eu não consigo! Opa, yes Moranguinho chato Meu, eu nunca vi um moranguinho tão chato Ô beleza de morango Meu amigo Ae, peguei esse morango aqui. Vamos passar para aqui. E eu vou finalizar aqui. Acabou finalmente. Nossa. Difícil. O moranguinho demorou um pouco, mas a gente conseguiu no final. Valeu a todos que assistiram esse episódio. Mais longo que o normal, mas tá valendo. Valeu.